A terra vai um dia contemplar Aquele que um dia virá Com autoridade julgará O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo. Entre os nascidos de mulher... Ninguém é maior do que João No entanto O menor no reino de Deus É maior do que ele Todo o povo ouviu E até mesmo os cobradores de impostos Reconheceram a justiça de Deus E receberam o batismo de João Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o evangelho que ouvimos, perdoe nossos pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja São Benedito, você que reza conosco através do sistema de transmissão, estamos vivenciando a terceira semana do Advento. E neste tempo santo, nós nos preparamos para a chegada do Senhor. O Natal já se aproxima, já estamos meditando no mistério da encarnação do Filho de Deus. E por isso, o grande profeta Isaías... Nesta quinta-feira, nos dá uma palavra de esperança, falando do resgate de Deus ao seu povo. Nem sempre o povo foi fiel à aliança com Deus, mas Deus sempre manifestou a sua misericórdia e a sua fidelidade ao seu povo. E esta esperança da primeira leitura de hoje é uma alegre notícia de que o Senhor Deus ama o seu povo de tal forma que o considera como a sua esposa. Daí vem esta figura representativa esta expressão que popularmente nós sempre dizemos. Que Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Sobretudo no Apocalipse. Esta união esponsal, hoje aparece na primeira leitura em Isaías. Deus revoga o castigo ao seu povo porque o ama. E por isso ele manifesta misericórdia, aplaca a sua justiça e se revela como alguém que ama incondicionalmente. E já porque Deus ama, Deus envia o seu bem mais precioso para o seu povo, oferece o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça mas tenha a vida eterna, então já em Isaías, vemos o amor a misericórdia de Deus, querendo salvar o seu povo, com esta união, Exponsal. E o presépio é sinal deste amor manifestado na carne Cristo Jesus, que se revestiu da nossa humanidade É a maior expressão de amor que Deus poderia nos dar E no Evangelho, novamente a liturgia nos apresenta João Batista O maior de todos os profetas Chamado também como precursor Esta palavra significa aquele que prepara o caminho Mas é importante que nós entendamos Que João não é o caminho Ele sim Simplesmente prepara, porque quem é o caminho é Jesus, o Filho de Deus. Então esta é a missão profética de João. Alertar o povo de que o Senhor se aproxima e que não se deve recebê-lo de qualquer forma, e sim buscando a santidade a conversão, o arrependimento e a purificação. E vemos que no evangelho de hoje, muita gente dá ouvidos à pregação de João. Sobretudo aqueles que eram considerados como os pecadores públicos, as prostitutas e os cobradores de impostos. Acabam reconhecendo na mensagem de João o apelo do próprio Deus para que eles se convertessem. E de fato, estas pessoas acabam mudando de vida porque foram humildes. Agora, aqueles que agiram por orgulho, como os fariseus e os mestres da lei, rejeitaram a ação de João. E não reconheceram nem João como precursor e muito menos o Cristo Jesus como Messias. Então esta preparação que nós estamos vivendo é uma preparação espiritual nestes dias. Acolhendo a palavra de Deus e se abrindo à conversão. E ao mesmo tempo, são dias de expectativa, são dias de alegria, porque este Deus que nos ama, se manifesta na noite de Natal, visivelmente a todos nós, o Natal é uma data muito bonita porque renova no nosso coração esta esperança e este amor por Deus. Ao mesmo tempo que do céu Deus nos dá um presente que é Jesus, nós também oferecemos aos céus o nosso reconhecimento, o nosso amor e nosso coração purificado. Então vamos pedir esta graça na missa de hoje, nesta quinta-feira, que estes dias sejam de alegria, de amor e de preparação para a chegada do Senhor. Por Cristo Senhor nosso, amém. amém. Vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas preces.